O que é que está acontecendo aqui agora com o Bitcoin, por que, que a gente teve esse pump, será que a gente vai fazer um pivô de alta ou será que isso é uma armadilha do mercado? Sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo e mostrar o que, que eu estou fazendo nesse momento. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve, ativa as notificações e participe também do grupo do Telegram, galera. Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Bitcoin teve esse pump, inclusive eu cometi um erro, quero comentar para vocês aqui nesse vídeo, tá galera? Qual que foi o erro do André que eu cometi ontem, né? O erro de não realizar uma parcial, tá galera? Então, como eu tava bearish com o mercado, né? Com o processamento do, do, do Banco Central, enfim, eu acabei não realizando aqui a parcial nessa região que deveria ser realizado, tá? Então assim, minha dica para vocês sempre, né galera, é claro que eu tô falando aqui agora para vocês, né, fiz aquela velho ditado né, casa de ferreiro, espeto de pau, você deve sempre, né, como bom trader, realizar uma parcial para você não ser pego de calças curtas aí, tá? que é o que aconteceu comigo hoje, tá, então eu ainda estou no meu trade short, aliás, eu escalei o meu short aqui até a região dos 21.300, fiz boas entradas aqui em short, tá, é, então tá incrível que agora, tô bem mais assim, obviamente com risco muito maior, né, mas uh, com o PNL aqui agora tá bem, bem, bem legal, porque eu realmente pegou ordens aqui mais pesadas e tinha aqui uma ordem na região dos próximos dos 21.500 que não pegou, né, galera, mas, enfim... Porque eu acredito que isso aqui é um potencial, potencialmente aqui grande chance de ser uma armadilha para o Bitcoin, tá, pessoal? Primeira coisa que a gente teve aqui um rompimento com volume muito forte, tá? Um topo aqui, o um volume. Também a gente teve aqui bastante, ó, se a gente puxar o TRDR, teve bastante, uh, bastante liquidações aqui também, compras a mercado, tá? Esse é um outro ponto importante. O que está aqui um pouco me deixando com a pulga atrás da orelha é realmente essa questão aqui do. do... Do Open Interest aqui, ó, o Long Interest subindo muito forte com o um long Ration caindo, tá? Isso aqui é um sinal bullish, sim. É importante prestar atenção aí, a isso, tá? Mas, galera, eu não espero um pivô de alto Bitcoin, tá? Não tô esperando isso, porque, honestamente, galera, o motivo que a gente teve esse pump aqui, ó, foi provavelmente essa é a questão desse indicador que saiu aqui, da taxa de desemprego, que aumentou nos Estados Unidos, tá? Até vocês se o Fusuriário tá certo. O tem que botar aqui da, do Brasil, né? Aqui, ó, que eu acabei mudando o navegador, perdeu as configurações. Então, às 9h30 da, da manhã, a gente teve esse indicador aqui do, da, da taxa de desemprego nos Estados Unidos, que deu uma aumentada aqui. Tá? Então, esse é um fator que, possivelmente, deve ter uh, colaborado para esse pump. Então, a gente teve aqui uh, o SP500 dando um pumpzinho, né? um pump aqui, uh, numa região de Fibonacci interessante. Se a gente puxar aqui o uh, fundo, uh, desse fundo aqui até o topo, uh, pequenos a SP500 segurando na região de 50%. Né? E o Bitcoin fazendo a mesma coisa, o Bitcoin segurando aqui nessa região uh, de 50%. Então, daqui, se a gente puxar mais ou menos desse fundo aqui, se não me engano, tá? A gente pode ver. Ó, 50% Fibonacci segurando exatamente nessas mesmas regiões aqui, tá, galera? Então. Mas, pra mim, o Bitcoin fazer um esse pivô aqui, galera, romper essa região, tá? É, teria que ver é, realmente as pequenas fazendo algo muito forte aqui, muito maluco, tá? E pra mim, eu acho que não é o caso. Se a gente puxar também aqui o DXY, y mostrar para vocês aqui o DXY aqui, DXY, a gente teve esse dumpzão aqui, ó. Esse aqui também foi um motivo forte aqui. A gente teve um. Grande queda do DXY, mas não vai ver nada demais aqui também, tá, pessoal? Se a gente puxar Fibonacci, está segurando também zonas de Fibonacci até a região de 68. ou oito. Então, tá numa região, de, como sempre, de decisão aqui agora, né? Vamos ver o que acontecer, mas eu estou aí com shorts abertos, escalei os meus shorts aí, tá? E acho que tem grande chance de ser uma armadilha para o Bitcoin, tá? Motivo, então, por que a gente teve esse pump? Vou explicar para vocês aqui, tá, galera? Muita gente acaba shortando aqui o Bitcoin, quando vê, acredita, quando as pessoas começam a acreditar que, que, que, que tem chance de perder essa região dos 20 mil dólares, né, com, com todos os sinais negativos do mercado, o pessoal começa a botar, né, a entrar com shorts aqui. Né, mas o, o momento de shortar o Bitcoin é realmente em regiões mais acima, né, pessoal. Só que os traders, como eu falo sempre aqui no meu canal e, e, e sempre brincando no Telegram com vocês, os babuínos começam a shortar o Bitcoin no fundo. Né, isso gera liquidez acima. Eu mostrei para vocês, inclusive, aqui no High Block. Do, uh, aqui do da BitMEX, os pool de liquidação da BitMEX. Deixa até mostrar os valores aqui para ficar um pouco mais fácil a gente poder ver. A gente formou aqui a puxo de liquidação aqui ó, ontem, na verdade, até essa região aqui, a região dos 20, 21.278 dólares, que foi exatamente onde o Bitcoin foi buscar. Ó. Ele foi buscar exatamente essas liquidações aqui. Tá? Então esse é um ponto importante, você não deve entrar pesado em shorts nessa região, porque ele tem chance sim sempre de buscar regiões mais acima. Então eu uso esses pools de liquidação aqui da, da, da BitMEX em conjunto aqui com os hitmaps de liquidação da Binance. Ó. E se a gente olhar aqui, 12, não 12 horas, mas 7 dias está mais claro aqui, olha só. Ele foi lá em cima pegar essa liquidez aqui, ó, a quantidade de liquidez que tem aqui em cima, galera, nessa região. Foi lá pegar essa liquidez aqui, Tá? Então você deve sempre buscar shorts ou longs, né, ou realização desses desses shorts, enfim, alvos em regiões que têm liquidez, porque geralmente é um momento que tem inflexão aí no mercado, tá? Então, eu escalei esses shorts aqui, tá? Fiz boas entradas, inclusive falei no Telegram sobre isso, tá? Avisei no Telegram que eu estou escalando shorts, tá? Então porque às vezes não dá tempo de postar aqui o, o aqui no YouTube, tá, galera? E realmente aqui agora estou correndo aqui, tô vendo todos vários trades, muita oportunidade acontece quando isso uh, na, quando quando esse tipo de movimento acontece no mercado, tá? Então uh, vou estar analisando aqui várias altcoins nesse momento aqui também para ver o que eu vou fazer, tá? Mas são coisas que fica difícil mostrar aqui no canal. E, mas para mim isso aqui foi uma busca de liquidez forte para o Bitcoin. É, com um pumpzinho da sp 500 isso ajuda a dar o impulso necessário para poder né, buscar esses pontos de liquidação aí. Tá? Que eu achava que não ia nem pegar mais, né? E acabou pegando, então uma, uma boa entrada aqui para shorts, mas obviamente minha mão ficou mais pesada que agora o risco está maior. Tá? Então tem que tomar cuidado aqui. Mas eu acredito que muita é grande chance disso aqui ser uma, uma armadilha aí do Bitcoin, tá bom? Uh, vamos dar um zoom aqui no de, no de um mês aqui, que é legal de ver também no hitmaps é da Binance, para ver que ele pegou aqui essas regiões. Ó. Então, formou liquidez acima, vamos dar um zoom exatamente aqui. Ó. Ele foi buscar boa parte dessa região aqui, do, da, próximo dos 21.300. Tem mais acima, mas mais pesado já pegou, tá galera? Então, vamos ver. Vamos ver se o Bitcoin aqui agora, ele, uh, né, se ele... Se ele faz essa armadilha mesmo ou não, tá? Mas eu acredito que grande chance, a chance maior, na minha opinião, de fazer essa armadilha aí, tá bom? Não estou acreditando num pivô de alta para o Bitcoin, tá? Caso isso acontecesse, se eu tiver errado, eu estarei estopando próximo da região de 21.800, Ele é um pouquinho acima, eu estarei estopando. E o Bitcoin poderia buscar essa, esse alvo aqui, tá? De novo, eu não estou acreditando nisso, mas é bom a gente ficar de olho. Então seria. Possivelmente, esse alvo aqui, vou botar esse, essa projeção desse pivô de pivô aqui, ó. Seria. Essa projeção aqui, ó, galera. O Bitcoin poderia buscar a casa dos 22.300 dólares, tá? É, enfim não não estou de fato acreditando nisso aqui, tá? Posso ser surpreendido, tudo pode acontecer com o mercado, então tome cuidado de novo, reforçando o que eu falei ontem para vocês. Não sou aqui nenhum tipo de guru, mago do mercado que sei o que está acontecendo. Estou tô usando os meus indicadores aqui, que eu já fiz bastante backtest, estou fazendo bons trades aqui em cima deles, tá? Para poder operar esse danado aqui, esse, esse esse dragão indomável que é o Bitcoin aí, mas cada vez aí estou domando melhor esse esse bichinho aqui, tá, galera? Que não é fácil não. Operar o Bitcoin não é para Qualquer um galera, esse aqui é um mercado A parte aí, tá? Parabéns para todo mundo que tá nesse mercado Operando aí Tá galera, então assim, tô acreditando que isso aqui realmente É um, uma, uma armadilha, tá? Eu acho que esse volumão Aqui com esse, com esse candle aqui em cima Tem muita cara e sp pequenos fazendo Esse movimento também, como comentei para vocês SP500, extremamente complicado Esse movimento aqui agora da, da SP500 tá? não, não, não tá muito Não tá muito uh, Não tá bullish isso aqui não, tá galera? Não tá nada bullish na minha opinião e conforme eu comentei para vocês, não acredito muito aí que a gente tenha formado o fundo aí para o mercado aí, tá nessas regiões aqui, não, beleza? Então não mudei a minha opinião, tá? A única coisa que me deixa aqui com a pulga atrás da orelha é realmente o long short caindo, com o open subindo. Isso aqui realmente uh, deixa da margem para botar mais liquidez acima, tá? Mas existe um limite também aí que o mercado consegue vai conseguir andar, tá? Agora é importante ficar de olho nessas ordens aqui também, tá? Ordens acima aqui, vamos até puxar as ordens aqui do TRD para dar uma olhada o que a gente pode uh, ver aqui, a gente tem bastante aqui ordem de venda nessas regiões aí, até a região dos 21.300, 21.500, tem bastante hora de venda aqui em 2,5. tá? E compra aqui também bastante pesado até a região dos 20.400, tá meio parelho aqui o book, na minha opinião, tá? Vou ficar de olho aqui agora para ver o que, que a gente, que vai acontecer, mas eu ainda estou aí uh, buscando esses shorts pro, pro mercado, acho que tá dando excelentes oportunidades pra gente poder realizar vendas, tá galera? Então, Vou ver se eu vou estar certo ou errado aí. Só o tempo dirá aqui agora. Então participe do grupo Telegram que eu atualizo vocês aí uh, sempre que tiver algo acontecendo. Deixa eu até fazer um update aqui nesses indicadores, ver se formou alguma liquidez aqui acima, porque é importante ficar de olho. Esse aqui, esse aqui é fenomenal, esses. Esses. esses uh, push de criação da, da BitMEX é fenomenal, cara, porque me, dê, me bota. Eu consigo botar as ordens exatamente aqui, ó. E shortei muito bem nessa região aqui que ele pegou esses push de criação, tá? Vamos botar aqui então. Fazer um update, ver se chegou algum pool novo aqui agora formado. Mas a princípio não formou nada novo não, tá? Mas assim, ó, formou acima e falar buscar a parte. Esse que já estava aberto antigo, então esse aqui vale muito menos, né? Esse pool de criação aqui da, da, dessa região dos 20.500 já está valendo muito menos, né? Então poderia, de fato, ter entrado mais pesado aqui nessa região próxima aqui dos 21.300 tá? Não fiz porque... Uh... Tem chance de Bitcoin buscar essa região dos 20, tinha chance de buscar essa região dos 20.500, agora tá um pouquinho mais difícil, né? Se voltar para cima aqui, pessoal, é um sinal, um sinal ruim, tá? Então, é até interessante quem tá muito pesado aí, de repente, colocar aí um stop, talvez baixar um pouco o stop aqui agora, porque se voltar a subir, daí a coisa pode ficar complicada realmente para os vendidos aí, que a gente pode ter surpresa, tá? Não estou acreditando, mas... Tudo é possível nesse mercado, beleza galera? Então, no mais é isso que eu dizer para vocês, aí, desejo para todos aí bons, bons trades e qualquer novidade eu volto aqui no, tele, no Telegram avisando para vocês ou aqui no YouTube, tá bom? Um abraço e a gente se vê!